Eu converso com José Carlos Rodrigues, que é pesquisador da Universidade de Porto Rico. E lá é, vocês têm um monitoramento constante de pragas que atacam várias culturas, como lagartas, nematóides, que hoje são problemas para os agricultores. Aqui no Brasil, grandes problemas. Como que funciona esse monitoramento e como que isso pode auxiliar a prevenir problemas na lavoura? Hoje em dia, com a nova agricultura... Uh se utilizam ferramentas de, de previsão e de previsibilidade de como vão ocorrer essas pragas sabendo, construindo modelos matemáticos, sabendo uh, coletando dados biológicos que junto com as variáveis do ambiente, tu pode prever se essas pragas vão ser um problema para o agricultor ou se não vão ser um problema Ao mesma maneira, podemos ver que controles são mais efetivos para uma, para outra praga, independente de, das condições que se está trabalhando. Na, em Porto Rico, temos uma variabilidade climática bem grande, desde áreas secas, áridas, como se fosse um nordeste, uma caatinga brasileira, até áreas de, de floresta chuvosa, como se fosse uma Amazônia, não? e com um gradiente de altitude. Então, nessas condições, se pode explorar várias variáveis ambientais que podem estar influindo na persistência e nos danos que ocasionam uma e outra praga. Então, a, se permite desenvolver modelos matemáticos, se permite introduzir inimigos naturais e estudar baixo condições controladas e ver se eles vão resultar efetivos ou não para o controle dessas pragas. O que, que preocupa mais hoje? Uh, bom, O que preocupa mais depende em que cultura. Cada... Falando de soja, por exemplo, que no Brasil é a principal cultura. Uh, em, em soja, o Brasil que tem 20 milhões de hectares, Estados Unidos, dentro, em Porto Rico, nós temos o que se chama, nos Estados Unidos, um frontline iniciativa, que é uma, uma, uma iniciativa na linha de frente da batalha, a essas pragas. Então, hoje nós trabalhamos, uh, no Brasil ocorreu um problema sério e ainda é um problema persistente com as lagartas em soja.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 buscar melhores controles uh, químicos, controles biológicos, conhecimento uh, genético, hibridização, porque essa é uma praga que uh, chegou e se encontrou com uma espécie que se encontrava aqui e tem uma possibilidade de hibridização, tornando-se um problema ainda mais uh, agravante do que já é. Então, então esses trabalhos são conduzidos uh, uh, em Porto Rico. Por que, que é tão importante a gente Prevenir, é né? claro que a gente fala em perdas que é, influem diretamente em produtividade, em lucros para o produtor, mas hoje é, existe um trabalho de pesquisa que vem por baixo disso, prevenindo. Por que, que isso é tão importante? Quais são as bases que são mais usadas hoje para isso? Prevenção uh, é, basicamente tem a ver com, com economia de custos. Se temos um problema e podemos... Uh, estimar que potencial vai ser esse problema. E com uh, as possibilidades de uh, análise de grande quantidade de, de data, que é possível de dado, que é possível hoje em dia, podemos prever através de, de trabalhos e de colaborações que, que temos em várias partes do mundo, se esses uh, Problemas, essas pragas, essas doenças vão se tornar em um lugar A ou B um problema relevante. Temos condições de prever com, com grande acurácia se vão ser um problema e, sendo esse, esse trabalho de preventivo, diminuir custos não é? e buscar alternativas de controle mais eficientes antes que esse problema chegue e se estabeleça numa propriedade.